Senhoras e senhores, sejam muito, muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho. Chegando agora na reta final, agora estamos no Sim Sim aí. Então, o nosso Chá com Barrado do Sim Sim hoje, que tem 35 anos, mora em Tubarão, Santa Catarina. Foi o first boot da terceira edição do VD, mais um pré-histórico aí do jogo, Sibéria. É, aqui em Ucrânia, ele ficou, melhorou bastante a sua situação, né? Ficou em, na oitava colocação, chegou na fusão, chegou no júri. Sexto membro do júri, seja muito bem-vindo, Kleber Gomes. Oi, tudo bom, pessoal? <risos> eu sei, homem, não tinha um, um jeito melhor para você começar o seu chá do que com oi. <risos> Ai, verdade. Ai, <risos> morto. Bom, gente, trajetória do Kleber, como todo mundo sabe, foi conturbada. Esse menino passou por poucas e boas em, em, em Ucrânia. Mas antes da gente conversar e perguntar para ele tudo o que vocês estão querendo saber dele, já deixem aí aquele like esperto no vídeo, se inscrevam no canal do BD, ativem o sininho para receber as notificações e ficarem sabendo do chá antes dos coleguinhas, como alguns aí eu sei que já fazem. Jabá feito. Vamos começar falando dessa história do Oi, Kleber, que eu acho que foi uma marca registrada muito forte sua no começo, no começo as pessoas estavam se divertindo com isso. Depois as pessoas começaram a ficar irritadas. Como é que foi isso? Foi uma coisa planejada? Foi espontâneo? Quando você viu, tinha virado um burdão seu? Como é que foi essa história? Tá. Então, começando explicando por que que aconteceu o oi, né? A minha internet era muito ruim. Então, ela não estava atualizando a, as provas, né? Ela não atualizava as provas. E aí eu fui lá e dei oi e nada de atualizar a a prova. Eu dei outro oi e nada de aparecer o meu oi. Aí eu dei oito oi. Outro oi, né? E aí, quando eu atualizei lá em cima, no negócio, quando eu vi, apareceu oi, oi, oi. Deu até música de Avenida Brasil, né? Só que eu não esperava, que eu, não esperava que eu ia virar a carminha da edição por causa disso, né? Então, inicialmente, é... eu achei que o pessoal tava levando na brincadeira, tanto é que depois também fizeram um post sobre esse oi falando, e eu pra mim, era uma brincadeira, que tava tudo sardio, né? Até o momento que eu observei que houve umas tretas em referência a esse oi, né? E aí eu falei assim, parei, né? Porque eu não quero confusão, porque desde o início, quando eu entrei no jogo, era para ser tranquilo, né? Fazer amizades, brincar, rir, seria isso, né? Então, não foi nada planejado, aconteceu, né? Pena que escambou para esse outro lado. Sim. Aconteceu, você acabou aproveitando, só que depois começou a ir para um outro lado, você viu que estava te atrapalhando mais do que ajudando, aí você foi lá e parou. Isso. Mas eu acho que fica como uma, uma das suas marcas registradas em Ucrânia. Tipo, era, era muito engraçado, eu achava muito engraçado. Enfim. Kleber, a sua vida no jogo não foi fácil desde o começo. Né? Assim, é... Você acha, porque, tipo assim, a sensação que eu tinha, e aí você me corrige se eu tiver errado na minha sensação, era de que você era lido como Boron, você era lido como Boron da, da sua tribo original, você era lido como uma pessoa que seria eliminado rápido, é, desde o começo do jogo. Tanto é que quando você fica no primeiro CT e a gente já vai chegar lá, é, foi muito surpreendente para muitas pessoas. As pessoas achavam que você ia ser eliminado ali. Você acha que essa... Você, primeiro, você acha que essa era é a minha impressão real? Você acha que as pessoas realmente estavam achando isso era essa leitura das pessoas? E, se você concorda com essa leitura, você acha que isso tem a ver com o fato de você ter sido primeiro eliminado na sua temporada original? Tá. Então, assim, ó. É, eu acho que por eu ter sido o primeiro eliminado, eu não ter uma vamos dizer, carreira no mundo dos jogos, eu sou mais ausente do que muitos outros jogadores, né fazia muito tempo, eu não tinha um círculo de amizade tão grande, eu sou meio off do, do mundo dos jogos, então, de repente, o pessoal não teria uma leitura de como é o Kleber jogador ou como eu seria, né? Então, isso já é o primeiro fator que impacta. O segundo, eu acredito que já haviam pessoas que tinham amizades é, no cast que poderiam já jogar juntas. E como eu não tinha essas amizades, então era mais um motivo de eu ser o excluído. Só que eu sempre pensei: se eu não tenho conexões dentro do cast, o melhor para tu trazer para o teu lado é justamente essa pessoa que está perdida no jogo, né? E, e terceiro, é, eu na minha visão, né, eu tinha uma boa relação com todos da minha tribo. Tanto é que, é, para mim, o ideal mesmo era que a gente nunca fosse para a CT, que nunca ninguém saísse, porque, de certa maneira, para mim era um clima bom com todos. Sim. Até a página 2, né? Quando a gente descobre, porque é, no início que foi formada a tribo, começou a surgir qual nome seria a bola da vez. E eu, desde o início, eu nunca quis dar um nome, que a gente não teria nem tido a prova ainda como é que eu ia dar um nome. Mas eu senti que é, já tinha ventilado o meu nome como primeiro eliminado, né? Eu recebi essa informação e depois outra pessoa meio que confirmou, né? Assim, é, eu tô sabendo disso. E aí, então, eu falei, opa, se isso é verdade, eu você ser o FB de novo? Não, tem que bolar a raba e correr atrás do prejuízo, e aí foi onde eu comecei a trabalhar, né? Nossa, e é, isso deve ser um trauma, porque eu acho que assim, pras, as pessoas normalmente querem superar suas marcas e, e fazer uma nova história quando elas vêm para um Second Chance, agora você, quando você foi o primeiro eliminado da sua temporada original, deve ser o maior dos medos, né? Tipo assim, ai meu Deus, será, se eu for o primeiro eliminado de novo vai ser muito ruim. Você, tipo, deve ser uma coisa que assombra você, assim, né? Quando você chega no jogo. Você tinha esse medo? Então, na outra temporada, eu tive problemas é, de outros jogos uns que estavam jogando a minha temporada. Então, meio que eu não tive nem como fazer uma social, né? E nesse, eu investi pesado, assim, ó, né? A moderação sabe o quanto eu me dediquei ao meu jogo social, sabendo que o meu jogo em provas ia ser péssimo, como todo mundo já tem acompanhado e que provavelmente vamos falar mais adiante. <risos> então a minha chance era essa, era o social e eu investi horas e horas nisso e tentei ganhar a confiança das pessoas, né? Muito bem. E aí você falou que você percebeu que você estava correndo risco na Mocoche. É, e, assim, como é que acontece a sua primeira virada de jogo, que é ficar numa maioria na é, Mokoshi? Como é, como é que esse movimento chega para você? E, se na hora, e, assim, na hora que, que chega o primeiro CT, você estava confiante que você ia ficar ou você tava tipo, com medo? Como é que foi esse, esse começo? Eu vou te dizer que, é assim, ó, o começo foi o quê? Eu e Marcela era os bóruns da tribo. Então foi aí que eu comecei a me aproximar dela e falar assim, tipo, ou é eu e tu juntos tentando reverter isso, ou a gente vai sair. E a questão é que, me logo no primeiro dia, eu recebi o título de surtado. <risos> né? Por quê? Porque quando eu recebi essa informação, eu fui conversar justamente com as pessoas que eu realmente queria jogar. Né? Ah. então eu fui conversar com o Eduardo e com o Lindo sobre isso, que eu soube que estavam colocando meu nome como Boron é, que não eram eles, mas outra pessoa, no caso o Haddad né? posso dar nomes, né? É, ou não? então, amigo, a gente combina o seguinte o que, o que não é uma coisa pública, que todo mundo não sabe ainda aí você segura na onda o que, você, ah. o que as pessoas já sabem não tem problema, entendeu? certo, tá então aí nessa questão, né, o meu nome tinha sido dado por uma pessoa, e aí eu fui conversar com elas, né, para tentar reverter, porque eu queria jogar com essas pessoas que, para mim foram muito boas de papo, eu gostava, né, de conversar com elas e etc e tal, né? E aí, nisso, que começou o surto, porque elas se defenderam dizendo que nunca disseram o meu nome e que, então, não tinha nada disso acontecendo. E aí, para outra pessoa, né, essa que ventilou o meu nome, eu também fui muito honesto, porque eu queria jogar com a honestidade. E eu falei para ela, olha, é, o meu voto nesse CT vai ser em ti, porque tu está querendo o meu nome ou o da Marcela, então, é isso que vai acontecer. Boa sorte, tomara que eles é, te tirem. <risos> e aí começou o e todo, né? E aí, nisso, eu vi, aí comecei a juntar peças, né, A, B, C, os comentários que foram vindo, e aí eu cheguei para assim, eu e a Marcela estamos juntos por ser bóron. outros dois estão juntos por serem aliados de início de jogo, sei lá, não sei, e aí sobrava o pêndulo que ou caía para um lado ou para o outro, só porque eu tinha feito o quê? Discutido justamente com ele. Então foi aonde aconteceu o quê? Eu recebi a dica de tenta reverter com ele a jogada. E aí foi aonde eu comecei devagar conversando e relatando, falando da possibilidade que ninguém ia esperar, uma união dos desafetos, aquela coisa toda, né? E aí deu certo. Quando chegamos para um CT, medo a gente tem. Sim, tem, não adianta, né? E... mas só que naquele CT se eu saísse, tudo bem? Eu não ia ser mais o FB. <risos> mas é... eu fico assim pensando que seria a maior burrada me tirarem, porque realmente eu tinha muito pouca conexão no jogo. Eu tanto é que no início eu tinha muito pouco, eu tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas, até porque depois as próprias pessoas disseram, ah, porque ele surtou, ele surtou, ele surtou o meu estigma era de surtado, né? E, e sempre, não era questão de ser surtado, era questão de eu te, diretamente falar com a pessoa para resolver o problema, né? Sim. E aí eu surtado. <risos> E surtado. Bom, mas é, realmente para o seu jogo isso foi ótimo, porque você sai de uma situação super vulnerável e chega até o F8, é, com, com essas pessoas aí, é, pelo menos em boa parte do jogo, né? Marcela e Haddad estavam do seu lado, né? Estavam jogando junto com, com você. Por outro lado, se você tinha alguma confiança que você não ia sair naquele CT, as pessoas que levaram blind tinham certeza absoluta que ia ser você, que ia sair. Não estavam super confortáveis. É... E aí, como é que foi isso? Como é que foi o, o, o, o pós? né? Porque assim, lindo sai e, e muito nervoso, muito bravo, tomou um blind, nem não esperava de jeito nenhum mas o Eduardo fica no jogo. Então, como é que é esse pós-eliminação é, do Link é, no seu jogo e dentro da Mococha? O assim, que, que que acontece com o Eduardo nesse momento? Como é que você lida com a situação? Então, assim eu acho que eu atuei bastante nessa parte de deixar eles confortáveis para levarem o um blind, né? Então, é, não só eu trabalhei com com essa segurança neles, né? Não fui o único é, ao mérito, né? Eu não posso tirar o mérito também dos meus colegas, que também auxiliaram nisso e deixamos confortáveis pensando que não seriam votados, que estariam em maioria e sairiam, né? Então um beijo aos meus aliados da Mocoche. <risos> e, e quanto ao Eduardo, quando o Lindo saiu, eu nunca tive um problema fixo com o Eduardo, né, com o Rodrigues. Mas eu sei que depois desse blind, com certeza seria muito difícil da parte dele querer jogar comigo posteriormente, né? Isso eu, eu tinha certeza. E como ali a gente já estava meio que caminhando para uma próxima, como é que eu vou dizer ali, a swap, então a gente já sabia que poderia ele continuar no jogo, ou se a gente caísse num CT provavelmente ele se ele não tivesse um ídolo, ele seria o eliminado também da nossa tribo, né? E acredito eu, né, que ninguém ia fazer um 2-2 sendo que a gente até então era a maioria. Sim, né? mas não sei da cabeça de cada um, né? Eu falo por mim. Faz sentido, faz sentido sim. Bom, tá. Só que vocês acabam não tendo que lidar com essa situação também muito porque logo as coisas vão evoluindo, vocês não vão mais para a CT, até de fato ter uma uma mistura de tribos, né? E como que foi a história da mudança de tribo para você? Porque eu sei que ela foi é, você ficou numa posição diferente das outras pessoas como é que foi a história da divisão de, de tribo e, enfim, por que, que você fez as escolhas que você fez? tá ah. Então, é... Oi, gente, eu sou rejeitado que ninguém escolheu, <risos> é, então... Só para só lembrar as pessoas que estão assistindo, é, a, na hora que teve a swap de duas tribos, estava em número ímpar, então ficaria uma pessoa para o final, a que não fosse escolhida, no, por último... E, e essa pessoa, ela escolheria para qual das duas tribos ela iria. E essa pessoa é o Kleber, que aqui vos fala, que acabou escolhendo ir para a Zória. E cá para nós, acho que você fez uma boa escolha. Mas como que foi essa história de, de ter, sido, ter ficado por último? Você sentiu uma coisa meio aula de educação física no ensino médio? Ou, e, e assim e por que você apesar de não ter sido escolhido pelos seus então aliados né é, você optou em prazória tá então assim ó até o momento para mim né, na swap quando surgiu a swap é eu não tinha ainda uma aliança com é, confirmada concreta com algumas pessoas né a gente tinha se auxiliado para se manter no jogo e chegar na Swap, que seria a outra fase do jogo, né? Então, eu não tinha uma aliança fixa, firmada, concreta. E aí, eu estava conversando com algumas pessoas que falavam que queriam jogar comigo etc. e etc. E aí, quando os dois queridinhos resolvem aí escolher as, a, as tribos, né? é, nenhum dos dois me escolhe, então é que eu tenho essa decisão. E aí, quando. Eu recebo a notícia que eu tinha recém acordado, porque eu estava dormindo, porque eu ia trabalhar de madrugada. Eu falo assim, meu Deus, o que que eu faço? Se eu for para um lado, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. Eu estava nessa situação. Só que daí eu via que eu tinha o Rodrigues, que já ia querer me tirar. E a aliança que eu acreditava que ele tinha lá dominaria o jogo. Eu não conseguiria ter um acesso muito bom. Como então... é o Kleber? Conta só para as pessoas como é que você recebe a informação. Você recebeu a informação assim. Olha, teve a, sua, teve a sua app, foi assim, você ficou por último, a tribo 1 é X, a tribo 2 é Y, e para qual você vai? Foi assim que você recebeu a Sim, informação? Foi assim, isso mesmo, é. Eu recebi no Facebook, no do participante, ó, foram escolhidas duas, tubo, é, duas tribos, como o, é o ímpar que sobrou, rejeitado, vou bater no Kaique. É, ah! <risos> Aí, então, tu vai escolher uma das duas, né? Aí eu olhei para um lado eu falei assim, a maioria ali vai me odiar, do outro lado, eu sei que eu não sou de grandes alianças ali dentro, porque eu sabia que tinham muitas alianças, mas eu pensei assim, aqui eu vou conseguir, de repente, trabalhar, até porque eu tinha ex-aliados que me ajudaram a permanecer no jogo, né? Então, foi essa a dinâmica. Mas, tipo, assim, eu demorei um certo tempo para escolher qual das duas tribos, porque, para mim, era... Uma tá ruim, mas a outra pior ainda. E mas, aí, ele é trabalhado. Enfim, a, a, as tribos foram escolhidas pelo Christian e pelo Pedrinho. Isso já, tá, já foi expulso, enfim, já todo mundo sabe disso. Quando você recebe a notícia que você ficou para o final, é, foi uma notícia que te surpreendeu? Você esperava que algum dos dois te escolhesse para a tribo deles? Ou, ou não? Você não tinha relações estabelecidas com, com nenhum dos dois e... E foi uma notícia esperada para você. Então, o Christian eu nunca tive contato no jogo, né? Então eu, se ele me escolhesse, eu já saberia que era para me eliminar, né? Ainda bem que ele também não me escolheu para isso. <risos> Obrigada. <risos> e o e o Piote, eu já estava começando a ter uma conversa com o Piote, né? E... E ali, na, naquela swap, eu já tinha uma conversa com o Piotti, mas até então não havia confiança. Não sei se da parte dele, mas também da minha não. A gente ainda estava construindo os alicerces para jogar um pouco junto, né? E e aí, então, quando é, saiu a lista, eu fui até ele e falei, olha, amigo, eu achei que tu ia me escolher pelo fato de a gente estar tá com alguma... É, encaminhando uma conversa, uma aliança, né? E falou que queria jogar comigo, etc. E tal, eu achei que ia me escolher. Aí ele explicou que como o... Como é que era o dele? O Christian não ia me escolher, e ele sabia que eu ia escolher a tribo dele porque tinha Marcelo aí e o Haddad, porque eu ia me sentir mais confortável, então ele acabou não me escolhendo, né? Espero que tenha sido isso, né? É <risos> e aí, então a tática dele deu certo, né, porque ele conseguiria ter um a mais e alguém que ele já estava conversando na, na equipe dele, né, ele ia ter, de repente, um certo controle. Bom, entendi. Tá, e aí você recebe a notícia, toma o seu tempo, escolhe ficar na Zória. Como é que foram ali os primeiros momentos na, na Zória da sua assim, Você se sentiu confortável? Você sentiu que as relações que você tinha feito na Mokoshi ainda ainda eram fortes? Qual foi a sua sensação ali? Foi tiro e porrada e bomba. Eu falei assim: ai meu Deus, eu não vou ter tranquilidade nesse, nessa Ucrânia nunca. E aí então, tipo, é, eu já tinha tido um pré-problema com o Rapo na, é, antes das fases em tribo. Eu não tinha conversa com o Ramon, né? Tanto é que depois que a gente começou a conversar, e aí o Ramon disse que ele. Nunca vinha é, teria conversado ele nunca veio conversar comigo antes porque ele achava que ia ser o FB da minha tribo, né? Então eu falei assim: puta merda, eu tô ferrado. É verdade, <risos> meu pai do céu. Aham, uh -huh. e... e o que mais quer dizer? O Wesley é, tinha uma certa desconfiança em conversar comigo, que depois futuramente ele disse o porquê, né? Que o pessoal falou que eu era o surtado, é... quem mais? Aí a Débora não tinha contato, ela era muito fechada comigo. Ou seja, <risos> era a minha conversa era com a Haddad, com a Marcela, mas o Haddad, eu sabia que era muito próximo do Piot na minha cabeça na época, né? Então, eu estava conversando com o Pioti e eu conversava com o Yuri. Ou seja, então a minha aliança era a Marcela, vamos dizer assim que eu tinha mais confiança, a Haddad, que podia estar com o Piot e o Yuri. <risos> ou seja, metade da tribo eu... É, eu tava assim, né? Tipo, podem me tirar ou não, né? Não sei. Mas você achava... É... Porque, assim, começaram a vir eliminações, né? Sua tribo tava perdendo todas as provas e, e você foi ficando. É... você qual Porque, assim, se você chega achando que a chance é mais ou menos meio a meio, quer dizer, eu tenho relação com metade das pessoas aqui que pode me manter no jogo mas com a outra metade eu não tenho e eles podem querer mirar em mim mas o que prevalece são as suas relações que te mantêm é... por que que você acha que outras pessoas vão dar adeus ao jogo antes de você se você tá falando aí que você não tinha relação com bastante gente na, na tribo da Swap então, foi um foram algumas situações é, que eu falo assim que eu trabalhei muito para chegar onde eu cheguei no top 8, mas que eu também tive muita sorte de outros participantes saírem ou outros que né? E aí isso me auxiliou no meu jogo, na minha condução do jogo. E eu acredito que essas interferências que para mim foram positivas enquanto zóia, de repente para outras pessoas não foram, né? É, então, a partir do momento que a gente está numa tribo entre nove, e inicialmente o Boron era o Ramon, como eu acho que ele já disse no chá dele, né? Que eu também vi. E, e aí o Rafa coloca <risos> alvo para o Yuri, e aí dá aquela guerra mundial dentro da tribo, caos está instaurado. Então, é, isso tudo ajudou a eu me manter e o Rafa sair, né? que aí foi onde ele virou, ele colocou um alvo numa pessoa e reverteu para ele mesmo, né? Então aí já me ajudou, era um a menos que votaria que eu não teria tanta facilidade de jogar junto, né? E aí então já começou a me ajudar o meu jogo nisso, quando ele mesmo é, colocou um alvo, foi entregue pelo aliado e depois acabou saindo, né? E aí depois vem o Ramon que tomou punitivo, a desistência do Montoso, Tá, tá, tá, essas coisas todas, mas é. você fala aí que foi sorte, né, que foi... Eu não sei, porque eu acho que, assim, se você é o alvo, e se outras pessoas... É... Eu acho que se você é o alvo, você é o alvo, sabe? Então, de alguma maneira, também, você escapou de ser o alvo, e você fez isso muito nessa temporada, né? Você foi muito mirado, desde o começo do jogo, as pessoas queriam a sua cabeça, e você... Foi um ótimo, assim, uma, esquivador de alvos assim, eu acho que... É. Assim, Álvaro, o que é que eu te digo? É, apesar de que agora, na reta final, as pessoas, de repente, podem não ter confiado em mim, mas com quem eu quis jogar, tanto é que eu falei lá no meu voto, esse voto vai ser de fidelidade. Com quem eu realmente fechei, que eu queria jogar e estava apostando na aliança, eu era 100% honesto. Eu falava, claro, 100% não, né? Porque alguns detalhes tu vai esconder, né? Tu não vai jogar o teu jogo inteiro. Mas eu sempre deixei a pessoa confortável para confiar em mim. Claro que nesse meio, né? Às vezes a gente coloca lá uma sementinha da desconfiança em atitudes que outras pessoas estavam tendo. Mas só que assim, eu coloquei a desconfiança. A própria pessoa observou e viu... Que aquilo que eu estava falando era real. E aí, então, eu comecei a aproximar pessoas de mim, né, para retirar aquelas pessoas que poderiam é, me retirar do jogo posteriormente, né, que no momento estavam me usando como número, né, mas que na verdade não queriam jogar comigo. Então, o que eu vejo do jogo é que o jogo é, eu fui subestimado por muita gente tanto é que eu segui a dica do gritem obrigado gritem é por ah mas o pessoal me subestima joga com isso com eles se eles te subestimam deixa eles achar que estão estão conseguindo e assim eu comecei a fazer desde o início do jogo e muito da minha da minha virada no jogo foi pela tua dica obrigado né então foi isso que eu comecei a fazer entende sim. E, e aí você começou a deixar as pessoas acreditarem que elas estavam te fazendo de bobo e só que você... né É, eu estava deixando elas acreditar que eu era o bobo da história coletando as informações e repassando para realmente quem eu queria jogar que me deu a chance de permanecer no jogo e que eu queria continuar e chegar na final, né? Então, tudo, toda o rolê que eu estava enfiado, eu sempre deixava elas Conscientes. Claro que, como eu te disse, eu ia lá e colocava uma desconfiança numa certa pessoa para depois, no futuro, já pensando que eu sei que eu ia ser voto dela, eu tentar fazer com que os meus aliados também votassem nela, né? Sim. Olha, uma outra coisa que eu acho que não foi novidade, não é novidade para ninguém com relação ao seu jogo, é que a Marcela foi uma aliada muito importante para você no jogo. É, e na... Pelo menos assim, durante uma boa parte do jogo, não, não sei se foi até o final, mas enfim. Nesse momento que a gente está comentando, ela era uma pessoa importante no seu jogo. E aí, é, ela é trocada de tribo né, pelo Edu Rodrigues. Ou seja, te separam ali da sua dupla. Não sei se podemos chamar assim. A troca da Marcela de tribo para você foi interessante ou você não queria que aquilo acontecesse? Foi ótimo. <risos> é, então, assim, né? só para falar. Depois que o Rafa saiu e o Ramon teve o punitivo, dali daquele momento, eu observei que eu tinha angariado pessoas para jogar comigo e que estariam comigo adiante, né? Então, nesse momento, é, surgiu uma um grupo de pessoas, né? Que fechou um grupo e eles queriam tomar o poder do jogo e aí nesse poder do jogo veio a conversa ah, a gente tá pensando em trocar tu Kleber de tribo tu pé aí eu falei assim não não quero porque eu quero me permanecer na, na Zória porque eu vou manter contato justamente com os demais da minha tribo né e eu queria ter certeza que como eu tava com, é, tendo criando laços fortes com essas pessoas da tribusória, eu sei que, de repente, com a vinda do outro Arilo para nossa tribo, nessa troca, poderia ser que alguma coisa desse errado. Então, eu estava tão confiante que ia dar certo o plano, né, que a gente tava, que eu estava bolando junto com outras pessoas, que eu falei, não, eu fico e salvo a Marcela. Tanto é que, na prova, é, já estava certo que a gente ia perder para ela não ir para o conselho, porque ela podia correr risco de sair e a gente eliminar quem viesse de lá, né? E você acha que a Marcela, se ficasse nas Zória sem a sem ser trocada e a Zória perdesse, que a Marcela corria risco de ser eliminada dentro das Zória? Assim, ó, eu não sei qual era o contato dela com os outros jogadores, né? Porque, para mim, eu, eu vejo ela como uma excelente jogadora, né? Como todos sabem já. Então eu não sei como é que era a relação, porque por ma... porque assim, eu sempre fui sincero com as pessoas, né? Eu sempre contei muito o meu jogo, até onde elas contavam para mim, eu não sei, Sim. né? Então, você, então... Acha que... você acha que esse movimento foi mais para eliminar uma pessoa da Yarino do que para salvar a Marcela de um risco nas Zólia? Foi dois. foi as duas coisas. Foi as duas coisas. Eu tinha medo de que de repente ela ficando no meu lugar, ela saísse, né? Tanto é que, quando foi decidido que ia ter a troca, eu mesmo falei diretamente com ela sobre isso. O pessoal quer trocar tu, ou, é, queria trocar eu, eu acho que é melhor tu, porque daí eu tenho mais contato com fulano, ciclano, eu acho que a gente consegue manter o plano inicial para tirar quem vai vir lá do, da Arilo, e lá tu vai estar segura, porque a gente vai perder a prova, e, e assim foi a conversa, né? E aí ela foi para lá porque ela ia ficar salva, e, o, e a pessoa daqui ia sair então peraí. aí não pera aí que eu quero entender uma coisa esse a gente vai perder a prova era porque vocês eram piores e vocês sabiam que vocês iam perder a prova ou rolou uma sabotagemzinha ali na prova nessa prova então não rolou sabotagem da minha parte né é, Por que eu parada, não rolou sabotagem é, não rolou a sabotagem, isso eu posso... eu falo de consciência. Porque assim, eu sou péssima em prova. Então assim, ó, eu não... Ah, mas tu não entendeu. Não, realmente eu não entendi. Ah, mas por que, que a tua equipe não fez um call antes? Não, eles não fizeram. Ah, por que, que tu não tirou dúvida para eles? Eu tentei tirar, mas não entendi. Ah, porque não sei o quê. Não, é isso mesmo que eu estou dizendo. Eu não entendi. E na dúvida de, de repente, fazer menos ou fazer mais, Vai que numa dessa eu fizesse de algum jeito que ainda ajudasse a tribo Arelo ganhar e a minha. É, eu ajudasse a minha tribo ganhar e Arelo perder. Não era o que eu queria. Então eu fiz de qualquer jeito, aí eu fiz o que eu fiz. Aí o pessoal veio dizendo que eu sabotei. E até depois, posteriormente, eu, eu usei a justificativa. Se eu queria eliminar o Eduardo Rodrigues, e eu queria mesmo, é. É, eu sabotei a prova, por que, que a Débora também não sabotou? Porque tipo, ela também foi super mal na prova, então ela também queria tirar alguém, então ela também queria sabotar, né? mas indiferente, né? Lembrando que vem para sua tribo nesse momento justamente o Bad Bloodzinho lá da, da Mocoche que era o Eduardo, que tinha ficado em minoria na eliminação do Lindo, então foi uma eliminação bem conveniente mesmo para você. É, era melhor Eduardo fora do jogo para o seu jogo mesmo, né? É, então assim, ó, para vocês verem, eu eu sempre fui muito subestimado, né? Em qualquer lugar que eu ia, né? Eu tinha eu tinha duas pessoas que eu confiava no jogo. Por elas eu acredito que eu não era subestimado. Espero, <risos> mas o restante sempre me subestimava. Tanto é que nesse grupo que eu fui que faz... eu fui incluído eles vieram falar, ah, o que que tu acha de a gente trazer o Christian ou o Eduardo Leal para a troca da tribo e eliminar um deles? Porque o que que aconteceu? O Christian era forte em provas, etc. O Eduardo Leal também forte em provas, e a conexão que ele tinha, de repente, ia ser maior do que o Eduardo Rodrigues. Então, tinha toda uma discussão, né? E, e aí, em conversas paralelas, uma pessoa, ai, não traz o Eduardo Leal, porque eu tenho contato com ele. Aí, só que o meu intuito é, e o Cris, a gente achava que podia ter o ídolo. Então, meu intuito não era trazer alguém que tivesse ídolo. Meu intuito não era tirar o Eduardo Leal, porque eu nunca tive problema com ele e com o Gritem. E, então, eu sabia que, posteriormente, no jogo, no início do jogo, eu sempre falei que eu queria jogar com eles, e realmente eu queria. Porém, eles não me deram tanta oportunidade quanto eu gostaria, porque eu falava para eles que eu queria uma aliança Santa Catarina, né? Eles vão me matar por isso. É, então, eu também não era conveniente para o meu jogo tirar nenhum deles agora. Então, para o meu jogo, bom era Cris sair e Eduardo Rodrigues sair. E aí, então, eu falei, ai, ah, gente, eu acho que o melhor é o Rodrigues sair, porque não sei o quê. Então, o subestimado se fez de bobo nesse momento, e a maioria também queria isso, né, entre os três nomes cotados, né. E aí, deu certo de salvar a Marcela, me salvar, tirar o Eduardo Rodrigues, e o jogo fluir mais tranquilidade, né? Posteriormente. E aí chegou a fusão, né? É... Bom, e a fusão, o começo da fusão também não foi nada tranquilo, né? assim. De cara, vocês já miram, já, já cria uma, uma, uma guerra declarada é, entre as duas tribos, eliminando o Cris, que era lido ali como um um líder do outro lado, né, do lado oposto ao seu. Como que você estava se sentindo na fusão? Como que você achou que as coisas iam dar certo? Você estava desconfiado de alguém? Qual que era o seu sentimento ali nesse começo da fusão? Tá, então assim, ó, antes de tudo, eu quero agradecer do fundo do meu coração para o Eduardo Rodrigues, que sempre me manteve salvo nas provas enquanto Mocotti. Ele era fera em jogo. Por isso que ele é um candidato muito forte, e, e foi perseguido de certa maneira, né? Porque ele era muito bom nas provas. Então, para fazer de merge também era mais um motivo para ele estar fora. É, e quando eu cheguei na merge nessa fusão, eu vou te dizer que eu estava muito tranquilo, Álvaro. Eu sabia que eu não ia rodar na primeira no primeiro CP. Por quê? Porque eu tinha alianças com ABCD. B, aí eu tinha uma aliança com ABC. Aí eu tinha uma aliança com B. Eu tinha uma aliança. A minha rede de aliança, é, eu não só não tinha contato inicialmente com a Débora e com o Cris. O resto, eu sabia que inicialmente é, não me tirariam porque poderiam jogar comigo futuramente, tanto é que depois vai acontecer isso, né? E porque eu já tinha alianças mais concretas já, né? Então, para mim, estava bem tranquilo essa, esse início de fase tribal. Bom, ou tá? seja, está tudo caminhando demais. Ou seja, para você tá tudo caminhando das mil maravilhas até esse momento né? porque o primeiro eliminado da fusão é o Cris que não, era uma das poucas pessoas que você não tinha contato. Você reverte a sua situação social do começo do jogo que você falou que você não tinha muitos contatos não tinha muitas conexões e chega na fusão conectado com a maioria das pessoas de alguma forma e aí eu acho que é na eliminação seguinte que você faz um movimento que te expõe demais e que acaba virando a maré para o seu lado, é, estrategicamente falando. Que é a eliminação do Moscatelli, né? Na eliminação do Moscatelli, Moscatelli tomou o um Super Blind, votou sozinho na Marcela, né? E, e o senhor estava diretamente envolvido nessa história né? Como é que foi essa história da eliminação do Moscatelli e qual foi o impacto da eliminação dele para o seu jogo? tá ah, Então, assim, ó, é... nesse momento eu sabia que existia um grupo forte que o pessoal não conhecia que existia no grupo. E eu também descobri que dentro desse grupo de cinco pessoas eu era o, o, o primeiro a ser excluído mais adiante. E eu tinha, já fora desse grupo dos cinco, outros aliados que eram importantes para mim, que eu confiava. Então, a partir do momento que eu fui incluso nesse grupo, que começou a ter todas essas discussões de lista de queridinho, de quem que vai ser trocado de tribo, quem vai fazer isso ou aquilo, os meus aliados fora dessa aliança dos cinco sabiam de tudo. Eu sempre fui claro com eles de tudo que estava acontecendo. Tanto é que no início, se era verdade ou não deles, eles estavam se sentindo por baixo, eu falava assim: Miglos, é por enquanto, a maré vai virar e a gente vai ser maioria nesse jogo. E aí, quando eu fiz essa esse jogo arriscado, é que assim, eu não vim para brincar. De repente, não era o melhor jogo é, eu ter declarado a guerra tão abertamente, não é? mas foi uma tentativa de ser narrador da minha história, porque eu vim fazer o meu destino dessa vez, mostrar que eu posso ser um ótimo jogador. Né? Se eu fui ou não, aí cada um é, pensa do seu jeito. Então, nesse momento é, começou essa história do Lucas, eles estavam concentrando muitos poderes, muitas pistas de ídolo, é, boto duplo, é, troca de tribo, e, tipo, eu nunca ganhava nada. Eu era só um voto. Eu era mais um. Então, tipo, qual é a vantagem que eu tô tendo nesse grupo? Nenhum. Né? Então, pro meu jogo também ganhar confiança dos demais e colocar um boom no jogo, né? Eu acho que foi a melhor forma de agitar o jogo naquele momento. Que aí, de certa maneira, expôs um monte de alianças, sub-alianças, porque tinha um monte de gente por debaixo dos panos com todo mundo, e ali foi uma reviravolta, entende? Pode ter afetado, o que eu acho que afetou o meu jogo negativamente foi o posterior com a saída do jogador, mas não por eu ter feito esse move, porque eu acho uhum. que esse move ajudou bastante no jogo. Por quê? Porque nesse momento eu tirei uma pessoa que podia ter uma pista de ídolo, eu tirei, ou podia ter um ídolo, eu tirei uma pessoa que tinha voto duplo, uhum. é, eu me alicercei na confiança com os meus outros, com a minha aliança verdadeira que eu queria prosseguir, prosseguir no jogo. Eu expus a aliança que estava vindo dominando tudo. Eu me aproximei dos ex e arillers, né, que eu colocava... Arillers, né, que eu colocava no meu questionário, que era Eduardo, Gritin, etc., porque eu usei. Viu quando eu falava que não fui eu que fiz a troca de tribo, que eu não sabia de nada, que não sei o quê, lista de queridinho, Alguém estava traindo vocês, e não era só o ali Tinha mais alguém, e era o Lucas. Se vocês quiserem acreditar em mim, ótimo. Se vocês não quiserem, tudo bem. Vai sair outra pessoa, mas ele vai logo, logo enganar vocês. Então, eu fiz toda uma jogada. Eu me mantive com a minha aliança, é, que, eu que, que eu queria chegar na final, né? E eu consegui fazer aliança com pessoas que até então eu não estava tão forte. Que era Jairo, Débora, Gritem. Leal, né? É. Então aí ali naquele momento eu perdi Lucas, né, que saiu e Yuri, que me detestou. Eu acho a partir desse momento o És eu mantive uma conversa e o Ali também mantive uma certa conversa, né? Mas Sim. eu eu perdi três, mas eu ganhei quatro, né? Sim. Então eu acho que né, nesse momento para mim foi melhor até para saber como ia ser o andamento desses quatro para auxiliar a minha aliança verdadeira que eu queria até o final <risos> entendeu sim. a diferença no meu jogo foi louco sim é, não eu acho que faz total sentido e assim bom eu vou chegar lá com você é, mas nesse momento o seu nome já era é, já estava na roda publicamente assim, na já se falava na plateia as pessoas já falavam ai, tipo é, sempre com esse tom de, de, de, tipo assim, de que as pessoas não te, te, te levassem para final, te botando no alvo mesmo. Assim. Tem que tirar o Kleber, tem que tirar o Kleber tal. Tá, tá, tá. Só que você, mais uma vez, isso demora a acontecer e acontece de uma forma muito esquisita nesse CT de ontem que a gente vai chegar lá. Não. Mas o que, que você. O que você acha, quer dizer, você acha que foram essas relações todas que você foi costurando quando você traía um grupo e aí você migrava para o outro grupo para votar naquele CT para tirar alguém? Você acha que essas relações todas que você foi é, criando que, que seguraram você mais tempo no jogo, assim, que foram te levando mais para frente? Com certeza, eu acho que sim. Eu acho que se eu não tivesse feito esse jogo kamikaze, e ter ido de um lado para o outro, eu acho que eu, ter, eu teria saído antes, eu acho. eu não é, Ou eu sairia antes ou, de qualquer forma, eu também não sairia é, perto da final ou eu também não chegaria na final. Eu acho que, de qualquer forma, eu nunca chegaria numa final ou, de qualquer forma, se eu, é, de repente, eu também teria saído nessa mesma posição se eu tivesse permanecido com outras pessoas, sabe? Eu não vejo muita diferença. Assim, para o meu jogo, né? Não sei. Muito Porque para mim era ou a minha aliança original iria comigo até o final ou então eu ia sair, né? Tanto é que no meu questionário eu falei isso, né? No questionário de ontem. Esse CT é o CT ideal para me tirarem, se quiserem. <risos> Parecia que já era uma premonição. Muito bem. Olha só. E aí, depois, com a saída do Muscatel, acontece um evento que eu acho que é muito determinante também para a sua história no jogo, que é o Yuri declarar que ele vai votar em você e aconteça o que acontecer até o jogo acabar. O Yuri declara isso abertamente, fala assim, minoria, estou aqui, vou votar no Kleber, maioria, não quero saber de mais ninguém, não quero saber o que as pessoas vão saber, o meu voto vai no Kleber. E assim ele fez, né? No primeiro CT ele vota sozinho em você, né? Mas... É, como que essa decisão do Yuri afeta você? Assim, como que você recebe isso? Porque assim, você ter uma pessoa no jogo que está abertamente declarando um voto em você para sempre, tipo, passa a ser bastante mais fácil tirar você. É, você já tem, já tem um voto ali. É, se eu estou na melhoria, se eu tenho algum tipo de conexão, é um número a menos que eu preciso. Como que, como que isso atrapalha, interfere no seu jogo? Então, ali naquele momento, como ele e o Ali e o Ez, vamos dizer assim, né, os três poderiam ter... tá com raiva de mim por eu ter tirado o Lucas, né, é, eu tive que, mais uma vez, é, como diz, dizem, né, conter os danos, né. Então, eu conversei com o Ez, expliquei o porquê daquela situação, <risos> né, até porque foi ele que me contou umas focoquinhas, né? Que me ajudaram a montar o plano. É... Não que ele participou do plano, ele não sabia. Só para deixar claro antes que pensem que ele sabia, né? É... Então, e eu joguei muito abertamente e verdadeiramente com o Leal e com o Griten. Eu contei muita coisa para eles, né? É... Claro que não tudo, né? Porque não seria esperto. E, e eu consegui a confiança deles Acredito eu, né? Porque também votaram junto comigo E também a mesma coisa com o Jairo E com a Débora, como eu sabia que eles faziam o elo e a ponte com ela Eu esperava que eles levassem E depois a gente também teve uma madrugada que a gente ficou conversando Mas isso me ajudou a conquistar a confiança deles Essa conversa e tirar todas as dúvidas que eles tinham Referente ao que estava acontecendo no jogo E por outro lado... Ah, o Yuri e o Ali por terem feito uma combinação de, de, de só dar o meu nome para eles, entendeu? Para esse quarteto. Que eles só falaram o meu nome. Se de repente eles tivessem falado o nome de outro jogador, poderia ser que a dinâmica do jogo tivesse mudado. De repente, se o Yuri e o Ali se juntassem junto com os quatro para tirar outro que tinha permanecido no jogo, o jogo poderia ter tomado outra, outra narrativa. Então, por isso que foi gostoso. <risos> é, a saída depois do Griffin, né? Porque deu certo toda a dinâmica, apesar de eu ter ganhado mais altos daí nessa situação, né? Mas daí eu sabia que eu tinha contido um outro lado daí, né? Eu retornei a ganhar foi de dois, e aí eu fiquei com três na minha... Novamente, quatro contra mim, né? Sim, bom, é, mais uma das coisas, tipo, se embanando aí para o seu jogo, mas vai tá tudo dando certo, o, o Gritem sai, depois sai o Yuri, o Yuri é e que aí que... vem a repescagem. Só para deixar claro para o Yuri, quando o Yuri saiu, não teve a minha mão, tá? Eu não queria tirar o Yuri, por mais que ele falasse que votasse em mim, eu não queria que o Yuri saísse. Porque por mais que ele falasse que não votava em mim, eu sabia que também outras pessoas inicialmente não queriam se aliar a ele. Né? As pessoas que estavam ao meu lado inicialmente não queriam se aliar a ele naquele momento. Então, para mim, não era vantajoso tirar ele. É... Tanto é que o nome também cotado era do Jairo. Eu também não queria que o Jairo saísse. Então, de certa maneira, eu também defendi os dois. Só porque, tipo, se o pessoal queria tirar o Yuri, eu não podia chegar e falar assim ah, não, não vamos tirar o Yuri porque, tipo, tá, ah, ele também tá querendo a minha caveira eu tentei focar em outra pessoa não deu certo? E Yuri também sai rindo com a minha caveira. sim aí, tipo, tudo bem o Yuri sai do jogo porém, aí tudo vai caminhando de uma forma um pouco mais previsível depois da, da saída do Yuri a minoria vai saindo ali, vai sendo desmontada sai Leal, sai Jair, etc vem a repescagem. E aí, volta para o jogo justamente a pessoa que falou que eu vou estar em você até ela ser eliminada. Volta e Yuri para o jogo. O que, que você achou do retorno dele para jogo? Assim, ó para mim, independente de quem retornasse, eu sei que eu não ia me aliar. né Para mim, tava bem claro isso. Claro que algumas pessoas retornando seriam piores por serem melhores nas provas, ou, de repente, conseguir um contato social, né? Então, tanto é que eu achava, e eu estava na esperança que seria o Leal que retornasse. Mas o Yuri retornando, ok também. Para mim, é ruim? É, porque era um alvo que viria para mim. Mas eu sei que também viria o do Gritem, que viria o do Leal. <risos> então, eu sei que eu não fiz amigos no Juri, né? Tanto é que eu sempre falava com meus aliados, é, eu sei que numa final eu não ganho porque todos que saíram, de certa maneira eu joguei para debaixo do caminhão né, então era isso, né eu tentei sempre passar isso para eles mas eu ia ficar muito feliz de algum dos meus aliados chegar na final, né e aí quando o Yuri retornou eu esperava que as pessoas que desde o início tiveram comigo ou que da Swap, em diante, estavam comigo, que elas confiassem em mim da mesma maneira que eu estava confiando nelas, né? Muito bem. E aí, enfim, Yuri volta e o seu destino é selado no CT de ontem. Para quem não se recorda, o que, que acontece no CT de ontem? O senhor Wesley leva três votos, Kleber leva dois votos, o Ali leva dois votos e Débora leva um voto. Porém, o senhor Wesley, usa um ídolo corretamente. Anula os três votos que ele recebeu. Vamos para um revolt entre o Ali e o Kleber. E o Kleber sai no revolt com todos os votos. Que loucura foi essa? O que aconteceu nesse CT ontem? Que, que coisa maluca foi esse CT ontem? Assim, ó, o que eu posso te dizer, o, o porquê, o que levou a minha saída. Eu não sei, né? Eu, eu não quero acreditar que o pessoal tirou para agradar o júri ou para agradar a plateia, sei lá, né? Que às vezes pode ter um misto dessas questões, né? Mas se foi, e essa pessoa que me traiu acredita que isso vai ser pro bom do jogo dela, se ela acha que com isso ela vai chegar na final e vai ganhar, parabéns! <risos> Apesar de que eu acho que essa jogada que ela fez foi mais suicida para ela do que benéfica, minha opinião, porque ela vai levar para o júri pessoas que têm simpatia já da maior parte do júri, é, jogadas de outras pessoas que, tipo, imagina, um repescado retorna e acaba com a com a majoritária que existia. <risos> É muito vitorioso da parte dele, né? Ou, senão aquele que sempre foi visto como suíte queridinho jogador, que sempre conseguiu tirar quem tava armando é, para as pessoas e tal, chega numa final. Muito é, benéfico para essa pessoa. E quem me traiu, espero que ela consiga defender bem o jogo dela, né? ou as pessoas que me traíram, porque até então eu também não sei o que, que aconteceu, né, Álvaro? Então... Eu espero que isso tenha sido o melhor jogo que elas tenham tido para si, né? <risos> Mas então foi para você, foi um blind completo. Quando você viu aquela confusão lá de voto sendo lido, não, você não estava esperando por aqui. Eu, como eu te disse, no meu questionário, eu falei assim, ó. Se eles não me derem um blind agora, nesse CT, eu vou provavelmente chegar na final. Era o meu pensamento. Porque se naquele momento do top 8 era o momento do tudo ou nada, ou me deu blind ou não. E eu realmente eu senti algumas coisas estranhas né, que aconteceram. Mas, tipo assim, ó, é, o meu problema quando eu jogo no né? um survival, tanto é que principalmente nem gosto muito, eu me apego de uma certa maneira às pessoas que são fiéis a mim desde o início do jogo e eu vou até o final. Sim. Entendeu? Então, para mim, eram aquelas quatro, comigo, né? Seriam quatro pessoas que eu queria na final. E tinha uma quinta que poderia ir, mas só que poderia ir por quê? Porque a gente também teve um contato bacana, né? Eu gostei das conversas. Mas, assim, para mim, a aliança inicial era aquelas quatro pessoas, né? Sim. É... Na verdade, Deixa eu fazer tinha... uma pergunta, então. Você está falando aí do, da sua, da sua, das suas intenções aí de fim de jogo, e eu queria te fazer uma pergunta muito direta. Você sabia que o júri estava desgostoso com você? Você sabia que o júri, é, várias pessoas do júri saíram é, falando que. que enfim, escolhambando com você. Uhum. É, você tinha aliados que não tinham, talvez, o mesmo. O mesmo... Em problema com o júri que você tinha. Número um, você queria ir para a final de verdade? E número dois, você queria lutar pela vitória ou você queria dar a vitória para um dos seus aliados? Qual era o seu objetivo de fim de jogo? Assim, Álvaro, é, no início é, eu falava para as pessoas que até então a gente não sabia quantos iriam para a final, né? Como chegou numa fase que a gente poderia ativar uma final de quatro, eu falei que eu queria chegar na final. Por que, que eu queria chegar na final? Para mostrar que, mesmo com todas as dificuldades que eu tive desde o início do jogo, sendo sempre alvo, como você mesmo disse, eu consegui reverter, conseguir ter maioria, conseguir estar junto com quem eu queria jogar e eliminar quem é, não estava no meu jogo, é, eu queria mostrar a resiliência de tudo que eu aturei, de tudo que eu tive que lidar emocionalmente falando. Então, eu queria chegar na final para mostrar que, apesar de tudo, eu sou forte. Eu consigo lidar com esse furacão que fizeram comigo, entende? E eu sabia que eu não ia chegar, eu sabia que eu não ia chegar, mas eu queria chegar na final com as pessoas que estavam comigo desde o início e falar assim, jure, Agora vocês vão ter que engolir, vocês vão ter que escolher entre a gente. Era o meu sonho de consumo, né? Mas em algum momento é, eu deixei para alguma pessoa ou para mais de uma e não era isso que eu queria, né? Sei lá, o que passou pela cabeça delas. E eu ia ficar muito feliz se a minha aliança original realmente tivesse cumprido o que havia prometido. Eu ia ficar muito feliz. Tanto é que a minha conversa nesses últimos dias com com eles era assim, ó. tu acha que tu consegue defender bem o teu jogo? Porque assim, é... eu falava para um, ah, porque tu teve destaque nisso, ah, tu teve destaque naquilo, e tu consegue defender bem a tua o teu jogo, entendeu? Eu não sei se de repente, né, nesse tipo de conversa, a pessoa olhou para trás e pensou, realmente, eu acho que eu tô por baixo e eu tenho que fazer um move <risos> para aparecer. Não sei o que, que aconteceu, né? Porque, tipo, na minha cabeça... Ou também né vai que na cabeça dos meus próprios aliados eu tinha a chance de ganhar na final. Porque a Débora adorava falar que eu ia ser o novo, sei lá quem, né? E que ela não queria que isso acontecesse de novo. Então, tipo, olha, se eu chegasse na final depois de tudo que ainda falaram, eu ser campeão... Eu ia ficar muito feliz, <risos> é só isso que eu digo, mas apesar de que eu nunca acreditei nisso, entende? Eu queria estar feliz com alguns deles que estavam comigo desde o início do jogo, que foram horas planejando o jogo, foram horas é, bolando estratégias, foram horas trocando informações, foram horas de conversa, de, de papo, é, e isso que foi o gostoso, né? As pessoas, as pessoas que estão ouvindo isso, que vão ouvir, sabem que é para elas, né? E para mim, teve o, o trio Caos, Pânico e Medo, teve as três indo para a festa, teve as bandidas. Então, assim, as pessoas vão se identificar aí com essas referências e foram vocês que fizeram ser divertido para mim, apesar de todas as... É, por tudo que aconteceu né, durante o jogo. Sim. Bom, Kleber, como você mesmo contou no começo do chá, você não era uma pessoa que estava tão presente nos jogos. Andava fazendo suas pequenas aparições aqui e ali, né? mas não era uma figurinha carimbada do mundo dos jogos. E aí você vem lá de se perder terceira temporada do VD, primeiro ciclo, lá quando tudo era mato ainda né Sibéria inclusive foi a única temporada que não teve nenhum representante em... no VD Lendas quer dizer, é uma temporada que é difícil a gente trazer gente de volta e aí como é que foi quando você recebeu o convite você estava esperando por esse convite você ficou surpreso porque assim, você foi o primeiro eliminado às vezes a gente acha que não estão lembrando da gente como é que foi a história de decidir voltar para a Ucrânia Gente, eu não quero desmerecer em nenhum momento o VD, tá? Antes de eu começar a falar. Mas eu nunca fui ligado muito aos jogos. Eu fui no encont... Eu fui saber que eu participei do VD, do Survival VD, no Encontrão 3, quando alguém, ah! <risos> quando alguém me disse que falou assim, ai, ah, agora eu beijei alguém que, que participou do VD 3. Socorro, você não lembrava que você tinha participado? Não, eu nem sabia que... Assim, ó, eu sou muito por fora do mundo dos jogos. Eu nem sabia que a franquia VD era esse marco que todo mundo fala, que todo mundo joga, que todo... Eu sempre fui muito quem a isso, sabe? E... e aí eu comecei a descobrir esse mundo depois do encontrão, que eu comecei a ter mais contato com as pessoas do mundo dos jogos, né? Que aí eu fui fazendo mais conexões e etc e tal. Então, é, quando, tanto é que eu nem sabia é, que ia ter uma segunda, sec, second chance, eu nunca imaginava que me aparecer no All Star, eu nunca pensei em retornar para o jogo, tanto é que eu nunca, para não dizer que eu nunca me inscrevi, eu inscrevi me inscrevi num fast e num, e num aí que é fake, porque pelo menos eles não iam rotular o Kleber, pessoa, eles iam falar do jogador, né? daquele fake. Então eu tinha muito medo de retornar para um jogo com a minha cara e acontecer algo, porque eu sei que eu ia voltar e eu ia voltar para ser agressivo mesmo no meu jogo, né? Então uhum. eu tinha muito medo disso. Então eu não esperava, eu não esperava o, o convite quando o Yuri veio é, fazer o convite. Eu falei: ai, assim, ah, amigo, não faz muitos anos que eu não jogo, eu não tenho chance." E aí foi ele que, aí ele falou, não, pensa, vê se vai querer. Aí depois a gente conversou de novo e eu falei, não, mas eu não tenho chance. Aí ele falou assim, a gente jogou junto, ele era meu F2 no jogo que a gente jogou. E a gente chegou em F5, né? E ele foi F, eu fui F5 e ele F4. E então ele falou assim, tu jogou muito bem aquele jogo, eu acredito que tem chance sim. E, e seria muito bom, etc, e tal, ele me convenceu a entrar nessa loucura, né? Muito bem. Aqui estamos. É. Certo. Bom, agora vamos para o nosso último quadro. Ela faz o chazinho dela. Já soubeu. Do Kleber. E aí, antes de perguntar se você vai revelar suas arrobas ou não, vou te perguntar o que que você vai querer com ele. Você vai soprar as velhinhas, você vai distribuir os pedaços de bolo, ou você vai falar quem você convida para a sua festa? Ai, ai. Eu queria muito falar de uma pessoa que não está, mas tudo bem. É... Meu F2. É... Então, assim, ó, a primeira pessoa, eu espero... Que ela não, tenha... não, não, não, não, não. calma, você primeiro tem que escolher o que, que você vai fazer você tá. vai soprar a velhinha? eu vou soprar a velhinha é. tá. então vamos soprar a velhinha você vai revelar os seus arrobas ou não? não, deixa na imaginação das pessoas muito bem, então vamos lá arroba 1, tá. um, pode soprar suas velhinhas tá. agora sim a primeira pessoa, eu espero que essa pessoa ela tenha feito o melhor jogo que ela pensa que tenha sido, né? É, em referência à minha saída, né? Tomara que isso a faça ir mais longe, ou a final. Eu sei que tem histórias aí que eu não fiquei sabendo, que ficaram abafadas, mas também para mim agora não importa mais, já estou fora do jogo. Deixa para vocês se explicarem na final, né? E é isso, eu espero que essa atitude te leve à final e que você tenha chance né de se explicar se de repente tu fez um movimento errado e isso vai te prejudicar no jogo, né? Até porque tu era a minha final. <risos> Muito bem. Segunda arroba? A segunda arroba é... Essa pessoa era o meu F2 inicial do jogo, né? É, era a pessoa assim que eu esperava ter um jogo incrível, mas que não rolou... <risos> que a gente não conseguiu ter essa conexão. Mas que mesmo assim, é, depois com o andar da cavalagem é, a gente teve uma reconversa e hoje... Eu não sei se tem chance, eu acho que não tem, de, de chegar na final, mas se tiver também, parabéns. E, e se ganhar também, ótimo, né? Também queria na final. Muito bem. E o terceiro, Arroba? O terceiro, Arroba, é, nunca seria a minha final. <risos> mas eu acho que se ele chegar ele vai ser muito merecedor, né, essa pessoa, se ela chegar à final. Por quê? Porque ela fez um jogo, de certa maneira, bom, né? É, eu acho que a gente é muito parecido em termos de jogo, pelo autocontrole que a gente quer ter. <risos> é, e aí eu acho que, de repente, isso faz com que dê a explosão. Mas, assim, ele está de parabéns, né, essa pessoa, pelo fator de que ela, se se ela conseguiu enganar as pessoas que eram a minha final, meu F4, então ele já está merecendo o meu voto na final, né? Porque ele conseguiu ser muito mais persuasivo do que eu que vim conquistando a confiança ao longo do jogo, né? É isso. Muito bem. Certo, velhinhas sopradas. Agora é aquele momento, senhor Kleber, que você se despede aí das pessoas, faz suas considerações finais e fala qualquer coisa que não foi dita e que você ainda quer dizer. É... Foi interessante o jogo num todo, porque haviam pessoas que eu queria muito ser aliados, né? mas que devido a essa falta de conversa a gente não conseguiu se aproximar. E pessoas que eu nunca esperava que eu ia jogar, eu juro, eu achava assim essas pessoas não tem jeito de eu jogar junto. E elas me deram a oportunidade de jogar, de conversar, porque eu precisava disso, confabular, entender o jogo, fazer o jogo acontecer, então elas sempre me ajudaram muito. Então foi assim um misto de louco, né? Pessoas que eu queria, não deu certo. E as pessoas que eu nunca imaginei que eu não queria, deu certo. E também agradecer a moderação, assim, por, por todo o apoio, por tudo, pelo jogo em si. Me desculpem por eu ser ruim em prova, me desculpem por eu não entender as provas, por eu é, sempre estar tá com problemas em referência à tecnologia. <risos> Mas que eu amei todos, assim, né? tal então, eu espero ter... É, acrescentado é, para o jogo, né? assim, a, é, ter feito um jogo bacana, movimentado, apesar dos pesares. Né? Eu espero que eles não tenham se arrependido de terem me convidado. <risos> é isso. Bom, Kleber, da minha parte, o que eu posso dizer? Né? É, você foi um personagem marcante da temporada. Eu acho que se você tinha esse medo de não ter chance, é, eu acho que pelo menos esse medo dá para você é, olhar para trás e superar, porque eu acho que você a sua participação no jogo foi forte, você movimentou o jogo, você foi estratégico, você trouxe coisas, você lutou contra as adversidades do jogo estrategicamente e, enfim, você você conquistou uma posição e um, e um lugar no jogo muito diferentes da sua primeira participação, que você nem lembrava que tinha acontecido. É, acho que a nossa conversa foi uma boa oportunidade também das pessoas terem acesso ao seu jogo, né a, a como foi os, a sua a sua trajetória no jogo. Porque, é, enfim, a, a, a, o tanto que as pessoas de repente te subestimavam e depois todas as outras histórias que vieram, Aí manchando um pouco, né? Manchando no sentido de é, entrando no meio da história. Eu acho que a gente conseguiu aqui passar, fazer uma boa passagem pelo seu jogo, que é um jogo muito interessante e que eu acho que é, você pode se orgulhar, sair de cabeça erguida com o jogo que você fez. E para vocês que eu tenho certeza que estavam sedentos por esse chá, Muitas pessoas perguntando quando vai sair o do Kleber. Saiu, está aí para vocês. Agora temos aí o sim-sim da temporada, o F7. Normalmente no F7, muita coisa se resolve do que vai acontecer na final, de como vai ser a final. Temos aí o último queridinhos da rodada. Vamos ver se eles vão modificar alguma coisa na final, que tem essa possibilidade lá no bunker, né? Porque inicialmente são três finalistas, mas o bunker pode mudar para dois ou para quatro, o queridinho. Vamos ver se isso vai acontecer? Vamos ver aí. Quais são as próximas cenas e as cenas finais do Survivor VD. Um beijo para vocês, gente. Até o próximo chá. Tchau, tchau.